Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje, cara, eu vou mostrar pra vocês uma plataforma, um projeto... Quando eu vi realmente, eu falei, cara, eu tenho que trazer isso aqui no meu canal, porque realmente esse projeto vai ajudar muitos dos meus inscritos, muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo vão ser muito impactadas com esse projeto. Realmente, vem comigo que esse projeto, isso aqui vai te ajudar demais, sério, vem ver. Então, cara, basicamente estou falando aqui da Valós Cripto, onde ela vai simplificar o complexo, tornando a tecnologia financeira acessível. Então, uma fintech... Né? tecnologia financeira, são fintechs, sem burocracia. Então, então basicamente, o que, que é a Valos Cripto? Né? Valos Cripto é um token com o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia financeira e gerar alívio nas finanças de todos os brasileiros. Então, você já fala, como assim gerar alívio na minha finança? E aqui, inclusive, tem o CEO, olha só, não vou passar aqui o áudio para vocês, mas já tem aqui o CEO, mas já tem aqui o CEO Bruno Andrade, tá? ele é CEO da Valos, ele já trabalhou em projetos como Natura, Grupo Globo, tá? Então, dei uma pesquisada, fiz meu dever de casa. O cara realmente tem mais de 20 anos de experiência aí, tem trabalhado com diversas fintechs, então não é um cara aqui picareta que quer dar golpe. Isso aqui já é o primeiro ponto também. Mas beleza, ainda não respondi a pergunta, né? O que que é a Valos? Então basicamente ela é uma facilitadora de pagamentos, onde você, olha só. Você pode fazer pagamentos de contas utilizando cartão de crédito. Então com a Fintech você pode parcelar, olha só, é isso mesmo que você leu, parcelar sua conta de luz, água, aluguel, condomínio ou qualquer conta que não aceita pagamento via cartão de crédito ou parcelamento. Então sabe aquela conta que você quer parcelar mas não consegue? Cara, se essa conta tiver um código de barras, você consegue parcelar aqui através da Valos. Além disso eles também fazem distribuição de máquinas de pagamento e você ainda pode ser sócio investidor do projeto. Você pode estar adquirindo a Valos Cripto, onde você vai ter acesso a serviços exclusivos, taxas personalizadas e participa de todos os lucros da Valos. Então imagina o seguinte, você tem uma conta ali que você quer parcelar, eles vão te ajudar com isso, mas olha só, aí você investe no projeto, tá e aí diminui essas taxas que você vai ter né em diversos produtos que eles têm aqui olha só que legal então aqui tem até uma introdução mais detalhada para você entender então no Brasil tem uma escassez de crédito né que é um obstáculo antigo né na expansão da economia do país então assim basicamente você quer ter um dinheiro emprestado né para parcelar que seria isso né você está parcelando você está com um dinheiro emprestado vamos dizer assim né você tem um crédito ali mas é, os bancos fazem isso com um custo muito alto né e oferta restrita então basicamente eles fizeram essa solução aqui através da Valos, tá? Então, basicamente, no Brasil eles falam que existem 20 milhões de desbancarizados, e nós da Valos oferecemos aos brasileiros uma forma descomplicada e rápida para pagamento de contas parceladas gerando alívio nas finanças, tudo isso de forma 100% online e sem burocracia isso mesmo, cara, então assim, você não precisa de nenhum funcionário, nenhum atendente telefone, nenhuma aprovação de crédito, nem nada, mano, é só entrar e pegar, basicamente, o parcelamento entendeu? E aí, com qualquer cartão de crédito que você tiver, você vai conseguir fazer o parcelamento, tá? E além Além disso, a parte que foi para vocês do sócio investidor você tem participação de lucro recorrente tá, quem tem a Cripto tem acesso a taxas exclusivas, como eu falei acesso a cursos e treinamentos em finanças pessoais e participação dos lucros, das taxas de todas as transações feitas, então você é investidor, você também ganha um lucro, né uma renda passiva, também vão estar tá fazendo um sistema de indicação, onde você indicando amigos você também vai ganhar mais uma renda passiva com isso além de que é muito importante, parte do lucro da empresa, eles vão estar tá reinvestindo na compra de novos tokens, diminuindo então o supply dele através da KEM isso é muito legal vai aumentar com certeza vai ter potencial de valorização com isso aqui eles falam dos diferenciais deles tá então por exemplo possibilidade de utilizar qualquer cartão outras empresas você não tem essa possibilidade aqui na Valos Cripto tem sem burocracia realmente eles não tem burocracia negociação de taxas para não perder clientes né ponto positivo atendimento 100% online isso aqui é muito bom odeio ficar no telefone e fazer tudo pelo aplicativo, só eles que têm. Então, você pode ver que eles têm sim diferenciais. E aqui, relembrando então os pontos que a gente falou, você recebe lucro da empresa como dividendo, a empresa é 100% tecnológica com ganhos escalonáveis, você tem acesso a taxas reduzidas na contação do serviço, acesso a conteúdos exclusivos de finanças pessoais e receber lucro das taxas de transação das criptomoedas, que é a renda passiva. Então, isso você investindo no projeto. Então, cara, você pode escolher qual lado você quer estar, ou se não, dos dois lados, né? Você que é um cara que quer parcelar a conta, você que é um cara que quer investir nesse projeto de parcelamento das contas, ou você quer ser os dois, né? Você quer pagar suas contas parceladas e ainda investir no projeto, né? O dinheiro que seria pagar a conta à vista, você parcela uma conta e ainda pode investir no projeto. Cara, achei esse potencial muito legal, cara. E aqui tem um time, tá? Se você quer estudar mais a fundo, tem o Bruno, o Diego aqui e o Giovanni, tá? Aqui ainda fala mais um pouquinho, que a gente já leu. Mas é basicamente isso, cara. Tokenomics, 1 um bilhão de tokens, tem aqui o contrato no BSC Scan, 60% é queima, número bem bacana, 30% de Liquidez, 10% vai para marketing. Eu acho que tá redondinho aqui. Taxa de compra e venda normal dos projetos que a gente tem visto no mercado: 3% é liquidez, 4% marketing, 4% é da carteira do projeto, 1% do toque business. E aqui a gente tem o roadmap, onde tá bem no início, tá? Com desenvolvimento do site, desenvolvimento do token. Ainda vai ter o lançamento justo na Pancake Tá, e só pra você entender, a empresa já tá rodando, tá? Não é um projeto assim embrionário, já tá rodando. Já há mais de um ano ali, eles fizeram testes no projeto, está lançado e fizeram o teste e aí eles receberam feedback, foram aperfeiçoando, foram melhorando o projeto e agora está para lançar, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se prepara que dia 11 de agosto vai estar tá lançando, inclusive deve estar tá algumas lives ao vivo, alguns youtubers devem estar tá fazendo um lançamento grande do projeto. Então assim, na minha opinião é um projeto com muito potencial que ainda vai estar tá sendo lançado, né? Então assim, como eu falei, já está rodando, a comunidade já está usando, a galera já aprovou, eles já pagaram um boleto né? com o projeto, então, então o projeto está fazendo o que tem que ser feito, né? Né, tá fazendo o que ele foi proposto a fazer e aí você pode investir, se assim for do seu desejo. Ainda vai ter muita coisa como integração de sistemas antifraude, ampliação de marketing, listagem na CoinMarketCap, na CoinGico. tá? Vai ter também construção da plataforma educativa, o app, né, para celular, enfim, muita coisa ainda. Plataforma de investimentos P2P, a implementação das maquininhas e a entrada ao Bacen, tá? Mas é basicamente isso, tá, galera? para finalizar, eu tenho que dizer que esse vídeo não é uma dica de investimento, mas eu achei um projeto muito bacana, com muito potencial e que e realmente é para ajudar, como eu falei no início do vídeo, para ajudar a galera aí que quer parcelar, né, que precisa de um alívio financeiro, você pode estar parcelando aqui através de um projeto cripto, né, você pode estar fazendo isso, cara. Muito legal, né? Unindo ali a parte financeira da, tradicional, vamos dizer assim, com o mundo mais descentralizado das criptomoedas. Fechou? Galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!